Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos. Vamos falar hoje sobre identificação interna. E o que é identificação interna? É algo simples, porém que judia de nossa vida. Faz a gente se sentir mal, faz a gente se sentir com vergonha, com ciúmes, com raiva e assim vai. Então, como funciona isso? É simples. Suponha que você é, está saindo de casa e vê o pneu furado. Tum, né? Em épocas passadas, me subia uma raiva. Eu era capaz de eu ir lá chutar o carro e mais a porta, principalmente se eu tivesse compressa. Isso é identificação interna. É quando você se identifica com o problema. Por isso, um médico não pode operar pessoas da família. Por quê? Porque ele faz parte do problema. Ele está envolvido emocionalmente com a pessoa. Né? A mesma coisa deveria ser com um dentista, deveria ser com também com é, um terapeuta, né? você não pode, porque você faz parte do problema. Por mais que você queira, você não consegue se exantar das emoções. As emoções, elas, as emoções têm vida dentro de nós e ela é autônoma, não dá para eu controlar. O que eu posso é, depois que ela surgiu, eu posso fazer alguma coisa, né? aí deixar com que ela desapareça. Mas, ela vai aparecer sem você ter poder disso. Ah, então, acontece qualquer coisa e você se identifica com o problema, e você passou a fazer parte. Né? Uma pessoa que vai fazer exame de, de motorista, vai fazer carta de habilitação, tem que ir lá fazer a prova no DETRAN, ele vai lá vai tremendo. Né? Ele não tem como, depois que surgiu, tem como você mudar isso. Mas não tem como eu... É, não sentir aquilo, a mesma coisa não tem como eu provocar, ah, eu vou sentir raiva agora, ah, você ficar... uh, não tem como, é, eu vou sentir medo, não dá, aquilo é uma coisa independente que vem em você, então isso é identificação interna, e essa identificação interna acontece com essas coisas, furou o pneu, você se machucou, você perdeu o emprego, Qualquer coisa dessa também é uma identificação interna. É quando você se identifica e vai ficar sofrendo lá. Mas lembrando que quando a dor é inevitável, o sofrimento é uma opção. Então é uma escolha. Você escolheu ficar sofrendo. Tem como mudar? Tem. Lógico que tem. Né? Não vou conseguir ensinar você isso aqui agora, em cinco minutos. Mas eu posso dizer que tem a cura para isso. E uma outra coisa que faz a gente sair do sério e que se chama identificação interna é quando você está na tua empresa e alguém vem lá e fala algumas coisas que te irritam. Essa irritação é uma identificação interna. É você que está com o problema. Eu não posso dizer assim, ó, aquela pessoa lá me irrita, eu me irrito com aquilo. Eu me irrito, sim. Mas dizer que a outra pessoa te irrita, dizer que você perdeu a calma porque a outra pessoa falou alguma coisa, cara, totalmente fora. A irritação, aquilo que eu sinto é de dentro de mim. Isso é identificação interna. Tem como resolver? Tem. Então, eu posso fazer da minha vida uma vida agradável, aonde, né, eu nasço, eu cresço, eu como, bebo, me diverto e vou morrer. E aí, esse período entre o teu nascimento e a tua morte, ela pode ser um período gostoso, fantástico, de aprendizagem, de viver, e se você viveu bem, você não vai se incomodar de morrer, porque você viveu o que tinha que viver. Agora, quem não viveu bem, lá no final, quer viver mais ainda, para viver para nada, na verdade, porque se ele chegou numa idade, não, não, não viveu, não vai mais aprender a viver. Vai também, se quiser, mas é né, muito improvável que ele vá fazer isso. Por que, que eu estou falando? Porque você pode definir a sua vida. Se ela vai ser boa, se ela vai ser produtiva, se ela vai ser grande, se ela vai ser... do jeito que ela for. Mas uma das coisas que atrapalham nós são essas identificações. Às vezes uma pessoa é importante para você, teu chefe, ou uma pessoa, tua, tua, tua esposa, teu esposo, e aí você se identifica lá com alguma coisa que falou, e aí acabam brigando, ou acabam criando uma rusga, ou o relacionamento se estraga, exatamente. Por quê? Porque você se identificou. Eu lembro de uma vez, quando eu estava ministrando um curso né, de alto valor agregado, é um curso caro, e então as pessoas que participavam desse curso, todos iam bem arrumados, iam, né? eu ia de terno, gravata todo bonitão lá, e as pessoas também iam. E teve uma noite em que chegou lá um rapaz, chamado José, né? Não vou falar um nome. Chegou um rapaz lá, em que ele era uma pessoa de estatura bastante grande, mas chegou com um chinelo de dedo, uma, uma bermuda, estava trabalhando, uma bermuda, uma bermuda, aquela camiseta regata de motorista de caminhão, aquelas camisetas, tão, e ele provavelmente né, tinha voltado vindo do trabalho. Bem, é, vou fazer o quê? Ele foi correto também, dizer sim, ele deve ter pensado, vou lá aproveitar o curso. Mas para quem estava lá, foi muito desagradável ele chegar descontextualizado do lugar. É, ele chegou de uma maneira não elegante lá. E aquilo me irritou. Eu fiquei irritado aquela aula, não deve ter sido das melhores minhas aulas, porque eu fiquei com aquilo, cara, um curso tão importante, tão bom, uma pessoa vem, fica desleixado, desleijado, assim, todo escarrachado lá. Isso é identificação interna. Tá? Então, como é que eu faço para não sofrer com essas coisas? É simples. Simplesmente eu observo que eu estou com aquela identificação, observo a emoção que eu estou tendo, se é raiva, se é medo, se é vergonha, o que é, se é inveja... Quando a gente observa a emoção, ela desaparece. Tá? Então, né, por exemplo, se você vai fazer uma prova e se você observar que está ansioso, que está nervoso, você faz, diz assim, puxa vida, como estou nervoso. Respira, joga fora a ansiedade, né, o nervosismo. Mantenha uma postura de calma, de autocontrole, que aí você consegue sobreviver e vai ter uma vida mais gostosa. entende? Entre o nascer e o morrer, vai ser uma vida frutífera boa, em que você pode ensinar as outras pessoas a curtirem a vida também, como ela realmente é. Um grande beijo, um grande abraço, compartilhe, se você gostou do vídeo, dê um like ou dislike, e assista nosso Facebook também, nosso Instagram, acesse nosso site, que tem uma porção de informações lá. Beleza? Um grande abraço, tudo de bom para vocês todos. Amém. Tchau!